Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Conversas com José. 11 primeiro livro da série Se a Mediunidade Falasse. Uma obra mediúnica do Grupo Marcos. Capítulo 3 Café com José Trismundo passa uma semana avaliando suas novas responsabilidades, bem como os erros que cometeu e o que faria para evitá-los na próxima encarnação. Sabe que discutirá essas questões com Paula, mais uma vez com Eurípides e constantemente com Anastácio. Quantas questões surgem em seu íntimo, seu passado espiritual, a situação de quantos deixou na terra, e, acima de tudo, como se preparar para vencer. Queria ter uma encarnação vitoriosa. Cansava-lhe a angústia do fracassado, doíam-lhe as chances desperdiçadas. Às vezes, pensava, quem poderia acreditar, vendo-me agora, que eu era um fracassado e não um milionário trismundo? Como são passageiras as riquezas da terra e como exercem tão poderosa ilusão na grande maioria dos homens? Estou decidido. Vou fazer tudo o que for possível para evitar cair, mais uma vez, nas garras da ilusão do mundo. Pensa. Durante as manhãs, Trismundo frequenta a Biblioteca Felipe, o Apóstolo. As tardes são reservadas para as caminhadas refazentes nos bosques da cidade para meditar. À noite, aguarda ansioso Anastácio, quando ele não está em missão na Terra, para conversar, tirar dúvidas e sentir-se amparado. Um dia, ao chegar de uma difícil missão na Terra, cumprida apenas parcialmente, por causa da limitação de um centro espírita que seria o apoio, Anastácio pergunta a Trismundo: Você já se deu conta da dificuldade dos centros espíritas em aceitar a evolução de suas atividades a partir das metodologias que aqui desenvolvemos? Ainda não, mas... Penso que será mais fácil do que implantar a melhoria em empresas. Afirma Trismundo que conhecia a dificuldade que os funcionários de suas empresas tinham em adotar uma nova tecnologia ou mudar algum método de trabalho. Claro que não, Trismundo. No mundo, para muitos, a atividade espírita é mera atividade secundária, que não precisa ser aperfeiçoada com estudo e inteligência. É por isso que precisamos de sua ajuda, meu amigo. Sabemos como você foi capaz de renovar as atividades de suas inúmeras empresas, só que agora você deverá fazer isso sem interesse econômico. Explica Anastácio. Entendo, mas para saber como inovar, como aperfeiçoar da forma mais correta, precisarei conhecer o Espiritismo a fundo. Acredito que a aplicação dos princípios espíritas na estruturação das casas espíritas deverá ter um impacto imenso no mundo, pois, se tanto conseguimos com as teorias e pesquisas da administração, o que não podemos fazer com uma teoria que é a expressão da própria lei de Deus? Fala Trismundo, empolgado. Anastácio sorri feliz e diz: É verdade. É essa a exata compreensão que precisamos desenvolver. Eurípides, por exemplo, aplicando os princípios espíritas, criou uma farmácia e um colégio de excelência e obteve extraordinários resultados em ambos. E por que os espíritas não fazem o mesmo? Indaga Trismundo. Isso você sabe, não é? Responde Anastácio. Ah, sei sim. A grande maioria se acomoda, não quer ter problemas, mesmo que a empresa esteja indo à falência ou, no nosso caso, algo ainda mais grave, mesmo que o trabalho do Cristo não esteja sendo adequadamente executado. Acho que você poderia passar uma noite sem dormir, fala Anastácio. Hum, o que você tem em mente? Surpresa. Vamos sair em 30 minutos. Prepare-se. Saem caminhando tranquilamente. A cidade tem sempre uma atmosfera de paz. Depois de quase uma hora de caminhada e reflexões silenciosas, Anastácio para diante de um portão. Na varanda, encontram José. Trismundo sorri e feliz, pois não imaginava que aquele encontro acontecesse tão cedo. Sabe das inúmeras tarefas do professor no esclarecimento do movimento espírita sobre o valor da codificação, na orientação de muitos médiums e, acima de tudo, sua atuação na literatura espírita. Sentem-se. Tio José, que se levanta, entra na casa e vai pegar um bule de café esfumaçando. José serve, então, Anastácio e Trismundo, pegando um pouco de café para si mesmo. — Mas vocês ainda tomam um café? — pergunta Trismundo impressionado. — Na verdade, não, Trismundo — responde Anastácio. — Mas carinhosamente José, sabendo que isso lhe seria agradável, preparou para você algo parecido com um bom café na terra. Trismundo fica feliz com tanta delicadeza, vinda de um espírito tão mais elevado do que ele, e sorri emocionado. — Delicioso! — Comenta, mas é claro, afinal isso eu ainda sei fazer. Comenta José, rindo. Trismundo, combinei esse encontro com nosso amigo com o objetivo de te auxiliar a melhor entender o movimento espírita. Você precisará compreender duas questões para sua próxima encarnação. Uma é o espiritismo e a outra é o movimento espírita. Como é compreensível, nem sempre o movimento é coerente com o Espiritismo. Por isso, é fundamental sempre consultar a doutrina espírita, quer dizer, as leis de Deus, para estar adequadamente orientado no aperfeiçoamento da própria conduta e da conduta das instituições. Explica Anastácio. Professor, primeiro eu quero agradecer pelo seu carinho e sua atenção por mim. Você é bem-vindo, Três no trabalho cristão aprendemos que nunca podemos desprezar ninguém. Se o Cristo foi ao mundo, conviveu com homens rudes, com doentes de péssimo aspecto e teve que suportar, inclusive, a ignorância de alguns apóstolos, como nós poderemos nos esconder e negar o auxílio mútuo de que todos nós necessitamos? Nunca podemos recusar ajuda a ninguém, se quisermos ser realmente cristãos. Mas ajudamos, é claro, na medida do possível. Só que esse, na medida do possível, tem de ser sincero. Além do mais, adoro conversar. Conclui, sorrindo. Sentindo-se à vontade, Trismundo pergunta. Como o senhor avalia a literatura espírita? Bem, se você quer a opinião de Deus, é melhor indagá-lo por meio de uma prece, não é? Responde, descontraído. — Digo, você. — Fala Trismundo. — Ah, aí sim é comigo. Não tem nada de errado chamar alguém de senhor, mas em nosso movimento estamos indo além disso. Estamos santificando. Ah, — Mas voltemos à literatura espírita. José respira fundo como a coordenar as ideias e fala com franqueza. — A má notícia é que a literatura espírita está uma lástima, meu amigo. — e a boa é que terá todas as condições de melhorar. Você pode explicar melhor? Pede Trismundo. Em nosso movimento atual, temos um empobrecimento lamentável. Se por um lado isso é compreensível por conta da expansão da doutrina espírita, por outro, a acomodação dos espíritas esclarecidos é crime cultural lastimável. Entenda que isso não é uma questão de preciosismo academicista, não. Não se trata de querer que todos leiam apenas os escritores representantes da alta literatura humana. Não é isso. O problema é que romances e histórias sem substância espiritual verdadeira são impotentes para resgatar o homem da matéria, segundo a expressão de Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa expressão é muito importante. A literatura espírita, seja de cunho científico, filosófico ou literário, propriamente falando, tem apenas uma finalidade, elevar o ser. Ou seja, ampliar sua compreensão, torná-lo mais forte, mais robusto espiritualmente e impulsioná-lo ainda na carne a entender e sentir a grandeza de Deus e de suas leis ensiná-lo a dar o valor justo às coisas do mundo e não se afundar em prazeres doentes e conquistas desequilibrantes. Você entende? Entendo, mas o que caracteriza uma literatura que resgata o ser da matéria? Veja Kardec e Denis, por exemplo. Existem histórias de indivíduos, romances, estudos científicos, filosóficos, históricos, contos e muito mais. Tudo tem uma característica em comum. Eleva o ser. Todos estes textos induzem ao mergulho em nós mesmos. São vozes de diversas tonalidades que afirmam. És imortal. Vede a comprovação. Observa as consequências de entender a imortalidade. Admira quão grande é o vosso Criador. Essa é a marca da literatura espírita. Ela é ampla, sem moralismos caducos. Ela é generosa e, ao mesmo tempo, é forte. Não há regras formais e sistemáticas. Não há estética rígida. Há uma direção. Quem produz essa literatura vive em si mesmo a mensagem do consolador. Por isso, oferta alimento real e não um alimento artificial com toneladas de sabores falsos. Mas como lidar na prática com isso? Indaga o sempre prático trismundo. Ah, como eu queria você como auxiliar no mundo, meu amigo! Comenta descontraído. Você tem razão. Precisamos, como ensina Kardec, tornar as grandes ideias em práticas. Primeiro, é preciso que aqueles que desejam contribuir de fato com a literatura espírita tenham seriedade em seu propósito. Não se pode mais aceitar que o consolador seja tratado com tanto descaso. Não se faz obra séria com improvisações infantis, seja na psicografia, seja na escrita de encarnados. O mais sério problema é a ilusão, fruto da ignorância e da preguiça. Querem acreditar que basta algumas horas de boa vontade para se tornar escritor ou médium psicógrafo. É preciso dizer claramente, não é assim. Está claro em O Livro dos Espíritos, na questão 521, em que os espíritos da codificação afirmam Não podemos fazer os cegos verem. Ora, até onde eu saiba, nem Deus transforma um espírito ignorante em sábio ou filósofo com um passe de mágica. Mas muitos no movimento acham que é só escrever algum artigo, psicografar algumas linhas e sair fazendo palestras e pronto já pode brincar de ser mártir cristão. Não é e não pode ser assim. Portanto, é preciso esclarecer os iludidos que espiritismo é cristianismo primitivo, o que significa que apenas com vivência abnegada produziremos bons resultados. Você acha que Leão Denis teria escrito belíssimo o problema do ser, do destino e da dor, se não tivesse uma vida profundamente abnegada? É impossível! E, curiosamente, ela explica neste livro, com todas as letras, que grandes obras nascem da alma de quem viveu o sacrifício. Sacrifício de tempo para dedicar-se, sacrifício para ser coerente com as leis de Deus, sacrifício no aprendizado das regras de cada atividade, sacrifício da vaidade e do orgulho. Mas o problema não é que as pessoas fazem muito pouco e são muito aplaudidas pelo público espírita? Sim e não. Observe que cabe aos dirigentes ajudar os iniciantes a entender o que lhe falei. É compreensível que a população de arraigada tradição católica confunda inicialmente palestrante com padre e médium com santo, e isso é compreensível. Consequentemente, assim como não se questiona padre em missa, não se analisa fenômeno mediúnico de santo. É o velho medo do inferno. Explica José, sorrindo, e, em seguida, mais sério, afirma. O problema está nos dirigentes. É deles a responsabilidade de, amigavelmente, apresentar a responsabilidade do trabalho e a necessidade de aperfeiçoamento, como fez Paulo com Marcos ao viajarem para pregar o Evangelho. Mas muitos dizem que é caridade não avisar. Não concordo. Principalmente depois de ver a situação dos sabichões do Espiritismo ao chegarem aqui, no Hospital Esperança. Como traçar um programa de ação? Pergunta Trismundo, que persiste em encontrar ações práticas. José sorri e explica. Entendidos os desafios, comecemos com a ação. A proposta é estudar Allan Kardec e desenvolver formas didáticas de apresentá-lo ao grande público. Não precisamos de palavras difíceis, conceitos vazios e confusos. É simples. Estude-se, entenda-se e desenvolva-se meios de divulgar Allan Kardec e, em seguida, de divulgar Leon Denis, Gabriel Delane e Aksakov. Se fizermos um trabalho bem feito em relação a Kardec, ganhamos metade da batalha. Com que meios? Pergunta Drismundo. — Todos? — diz, abrindo um sorriso. — Ora, no mundo você não utilizava televisão, rádios e computação para alcançar sucesso? Por que não usar isso para a mensagem do Cristo? Claro, cada um usa os meios ao seu alcance. Hoje pode-se, com relativa facilidade, se divulgar palestras, peças teatrais, textos, etc., o que falta é a consciência de que os interessados devem se preparar e produzir materiais com qualidade doutrinária e estética. Na verdade, a orientação do Espírito Verdade a Kardec ainda é plenamente válida. Materiais que cativem o público e que sejam instrutivos. Materiais que interessem aos estudiosos sérios. Antes que você me pergunte o que precisamos para fazer isso, já lhe digo... DEDICAÇÃO. Apenas isso. DEDICAÇÃO. Nunca vi nada tão grandioso, tão fácil de entender e com tanta dificuldade para se implantar. Comenta Trismundo, ao se dar conta do quanto poderia ser feito e do quanto não se faz. É isso, meu amigo. E agora, queres saber a boa notícia? Sim, claro. Até tinha me esquecido que tinha boa notícia a literatura espírita passará por uma renovação, um renascimento, da mesma forma que aconteceu com as ideias gregas e com o cristianismo primitivo. Não entendi. Não aconteceu, por volta do século XIV, o resgate a revivência das ideias greco-romanas em plena Idade Média, por muito chamadas de Idade das Trevas? Que espírito encarnado em meio a tanto atraso poderia imaginar que o mundo daria um salto cultural tão importante? Depois, temos o renascimento do cristianismo no século XIX com Allan Kardec. O processo é o mesmo. O diferencial é que tudo ocorre de forma mais rápida. Existem grandes períodos de renovação que ocorrem com velocidades variadas. Vejamos o movimento espírita. Primeiro, ele se inicia em Paris, que na época era a capital intelectual do mundo. Kardec lança as bases, Denil o divulga. Mas o espírito europeu, apesar de sua grande cultura, não soube valorizar a chegada do Consolador. Assim como os fariseus, à época de Jesus, eles não queriam ver para crer. Quando viam, ficavam furiosos, desprezavam, distorciam. Pois bem... A ordem do Cristo foi transportar o Consolador para o Brasil. Mas essa decisão não havia sido tomada antes mesmo da chegada do Espiritismo no mundo? Indaga Trismundo. Pelo que vejo, você andou estudando? Comenta Herculano. Sim, a Biblioteca Filipe é excelente. É verdade, mas a França e a Europa poderiam ter mantido a luz espírita em sua cultura e em conjunto com o Brasil, espalhá-la pelo mundo. No planejamento espiritual, o esforço e a abnegação são sempre premiados. Não cabe ao Brasil ser a única nação espírita e, se contasse desde o início com a ajuda de outros povos, tudo seria bem melhor. Como dizia, com a transferência do Centro de Atividades do Espiritismo para o Brasil, reencarnam centenas de espíritos com a tarefa de impulsionar a espiritualização do país. A lista é numerosa, mas podemos destacar Bezerra de Menezes, Olímpio Teles, Eurípides Barçanulfo, Cairbá Xútil, entre outros. Depois deles, os aprendizes nem sempre foram atentos e fiéis. Um grande número de espíritos profundamente comprometidos com os erros do passado rogaram ao Cristo uma chance, uma oportunidade. Naturalmente, para esses irmãos, tão comprometidos com o orgulho, o espiritismo poderia ser um remédio amargo, mas a lutar. Amargo? Sim, amigo, amargo. Conhecer-se a si mesmo, saber-se ainda atrasado e necessitado de transformação por meio do trabalho, do perdão e da caridade, em todos os setores da vida, é remédio amargo para quem militou séculos e milênios disputando cargos, honrarias e poder. Não acha? Sim, eu entendo. E como eles se saíram? Temos casos belíssimos de superação, aprendizado e crescimento espiritual. São histórias que você deve procurar conhecer. Sim, irei estudá-las, responde Trismundo, que entende a sutileza da colocação. No entanto, a maioria não mudou. Esse é o quadro do atual movimento encarnado. As escaramuças psicológicas mascaram as disputas de poder, as vaidades... E a conduta direcionada pelo orgulho e o amor próprio. Mas não aos olhos de Deus, é claro. Como identificar essas condutas para que eu não as copie quando encarnar? Amigo, quando transformamos caridade em atividade de fim de semana, há algo errado. Devemos, sim, colaborar com essas elevadas atividades. Porém, isso não é suficiente. Como resolver traumas e impulsos infelizes que carregamos há séculos, alimentando-os durante a semana e fazendo de conta que somos cristãos por algumas horas no fim de semana? É preciso servir mais? Quem serve pouco tem tempo para alimentar impulsos infelizes. Tem tempo para falar da vida dos outros, tem tempo para disputas inúteis, tem tempo para polêmicas estéreis então a regra é doar-se verdadeiramente a caridade? Sim, mas antes disso, é preciso entender o que é caridade. Caridade é a sopa e o pão, mas também é o pão espiritual, a compreensão, a oração sincera, a ajuda mediúnica, a atenção carinhosa a conhecidos e desconhecidos. O que é pão espiritual? Pão espiritual pode ser também café. Diz, rindo, em referência ao encontro que estão tendo. Tresmundo entende a brincadeira e também sorri. Herculano continua. Estamos aqui ajudando-nos uns aos outros. e Isso é a verdadeira caridade. Não existe uma relação saudável em que alguém perca, meu amigo. Além disso, temos os livros. Agora, vamos falar da literatura espírita. Os olhos de Ergulano estão iluminados. Eles expressam a beleza de profunda sabedoria com uma empolgação juvenil. Muitos amigos já estão no mundo, Trismundo. Depois do renascimento cristão, no século XIX, tivemos uma pequena idade das trevas no movimento com a reencarnação dos mesmos religiosos medievais. Agora é o período dos novos Petrarcas e Galileus, dos novos servidores abnegados que, na verdade, são os mesmos. Você entende? As estações culturais da Terra alteram-se com a reencarnação de agrupamentos de espíritos elevados e espíritos pouco elevados. Os primeiros ensinam, exemplificam, mostram. Os outros tentam e aprendem ou não, segundo o seu livre-arbítrio. É a alternância das gerações que gera a ascensão e a decadência das civilizações. É o ensino e a prática segundo a pedagogia divina. Trismundo está assombrado com a grandeza da criação divina, do processo evolutivo que sempre une superiores e inferiores. Olhe então para Herculano e indaga. Isso quer dizer que uns vêm, mostram, ensinam e depois é como se saíssem de cena para deixarem os aprendizes praticarem. É isso? Sim, sem exageros, é exatamente isso. O mundo nunca fica abandonado aos aprendizes, mas eles têm certa liberdade de ação. Isso é fascinante. O mais fascinante vou lhe dizer agora. Esse processo muda de patamar, quer dizer, não ficaremos sempre alternando entre trevas e luzes, entre períodos de brilho, seguidos por etapas de atraso emocional e cultural. A transformação da Terra em mundo de regeneração significa que essa alternância extrema acabará. Haverá sempre diferentes estações e momentos, mas a Terra, após a conquista desse patamar, não mais verá guerras sanguinolentas, nem miséria moral e material. O parâmetro será outro. Seus habitantes não aceitarão mais isso. Entendo. E como chegaremos lá? A etapa que já se iniciou será decisiva, meu amigo. O espiritismo deve enraizar-se no coração dos homens. Feito isso, a vitória do bem estará assegurada. Uma vez desperto espiritualmente, mesmo quando erra, o ser não se torna mais animalizado como está hoje, lutando em sua busca de poder e mando. O coração cristão não aceita o sacrifício do outro em benefício pessoal. Prefere, ao contrário, testemunho em prol da humanidade. Você entende? Sim, mas como colaborar com esse grandioso plano? Responde Trismundo que, de alguma forma, quer fazer parte da grandeza dos planos do Consolador. Não faltam oportunidades, meu amigo. Espíritos reencarnados revolucionarão a compreensão do Espiritismo. Eles não mudarão a doutrina espírita, mas auxiliarão os seres a entenderem a mensagem poderosa do Consolador. De forma prática, como isso se dará? Vou lhe dar um exemplo. Eles revolucionarão a mediunidade, instituindo parâmetros legitimamente espíritas. Eles não temerão o fenômeno mediúnico como muitos hoje temem. Serão capazes de recepcionar elevadíssimas obras mediúnicas, realizarão experimentos que comprovarão em laboratório a imortalidade do espírito, realizarão curas físicas e espirituais. Aplicarão os conceitos de regressão, reencarnação e lembranças do mundo espiritual para curar medos e traumas, e também implantarão os conceitos da caridade bem compreendida nas atividades sociais. Há tanto a fazer, e eles farão. São muitos e são abnegados, competentes e infatigáveis. O mundo, assim como na época do cristianismo primitivo, viverá uma experiência de ouro. Queira Deus que os corações endurecidos se convertam, pois chegamos ao período das definições espirituais graves. Sinto minha pequenez ante tudo isso. Esse é o desafio, amigo. Muitos, sentindo-se pequenos, em vez de tornarem-se humildes, buscam compensar esse sentimento incômodo com cargos, palestras exibicionistas e polêmicas inúteis. Você, para se redimir. Deve orar e pedir a Deus coragem para aceitar a própria pequenez, em vez de tentar negá-la com fugas de vaidade. Explica José. Vou fazer isso. Vou aprender a aceitar minhas falhas e a não fugir delas. Sei que isso é o que gera o medo de olhar para o passado e para si mesmo. Isso é o que gera o medo de conviver com os mais novos. E é isso que gera o medo de ser um verdadeiro cristão. Curiosamente, aceitar meu atraso espiritual é o início indispensável para minha evolução. Excelente! Você entendeu a primeira e mais importante lição. Você deve simplesmente ser gente. Conclui com bom humor e felicidade. Todos riem. Como é bom ser cristão? Pensa, Trismundo. Nunca em nenhuma reunião política ou de negócios ele foi capaz de se sentir tão bem, tão leve, tão feliz. Conversam, conversam e conversam. Aquele encontro simples e informal, na verdade, é uma valiosa oportunidade de aprendizado para Trismundo, e também uma reunião de trabalho em prol da humanidade ainda tão confusa e perdida. O diálogo amigável e simples entre José, Anastácio e Trismundo delineia um grandioso plano de ação que seria, em breve, apresentado ao diretor espiritual da cidade, responsável por guiar a nova geração. Eurípides Barçanufo Trismundo tudo ouve, encantado. A competência, a criatividade e a simplicidade daqueles amigos e trabalhadores o surpreendia e o educava, por meio de cada palavra alegre que ouvia. Um dia serei assim, pensa Trismundo, alimentando esperanças que sua futura encarnação seja o início de sua redenção. Fim com este livro, chegamos ao fim da série Se a Mediunidade Falasse. Não deixe de ouvir os outros livros. Estão todos listados na nossa playlist no canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.